Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo semanal e o tema dessa vez é, será que a minha prótese dura a vida inteira? Ah, o procedimento de aumento de mama com implante mamário é um dos mais realizados junto com a lipoaspiração e essa é uma demanda muito frequente no nosso consultório, então todo dia de consultório os pacientes vêm para consulta e eu tenho essa como uma das perguntas mais recorrentes. Doutor, eu li ou eu fui em outro doutor, ou fui em algum lugar e antigamente a prótese tinha que trocar a cada 10 anos e eu ouvi dizer que agora não precisa mais, que a minha prótese dura para a vida toda. Será que isso é uma verdade? Então o que a gente vê, e por isso me motivou esse vídeo, é que as próteses hoje com as novas texturas, com um novo tipo de gel, com um novo tipo de cobertura, elas realmente são mais duráveis do que as próteses de antigamente. Então, a durabilidade dos implantes mamários de hoje, eles realmente são muito mais duráveis. Isso chega ao ponto das indústrias, das fábricas, daqueles que detêm o comércio desse tipo de produto, eles realmente dão uma garantia para a vida toda. Então caso você tenha alguma complicação, a prótese rompeu, alguma outra que eu vou citar daqui a pouco, eles te dão outra prótese. Mas dar outra prótese não significa que você tem essa garantia da vida toda, onde que eu quero dizer, onde que eu quero chegar? Então vamos lá, esse aqui é um implante, eu trouxe para vocês terem ideia, toda vez que é colocado qualquer corpo estranho no organismo, o organismo não reconhece, isso aqui não tem o seu DNA, não tem o meu DNA, não tem o um DNA de ninguém aqui, tem outra, outra estrutura que a gente chama de HLA, que cada pessoa tem uma específica, então, não tem como eu pegar, por exemplo, uma gordura de outro paciente e injetar em outro, porque aquela gordura não vai pegar, não é dele. Então, pode ser gordura, pode ser qualquer tecido. Aí, o porquê no transplante de órgãos, você vai fazer um transplante, você tem que dar medicamentos para abaixar essa imunidade para que ele, aquele órgão transplantado, ele ser aceito naquele organismo. Então, o um corpo estranho, a prótese, é a mesma coisa. Se a gente coloca uma prótese numa paciente, o organismo não vai reconhecer como sendo dela e vai fazer uma cápsula em volta. Vai fazer uma reação de corpo estranho. Furei o pé, entrou um espinho, aquilo é um corpo estranho, vai fazer uma reação do corpo estranho. Eu dei um ponto por causa de uma cirurgia que eu fiz, ao redor daquele ponto pode ter uma reação àquele corpo estranho que é o ponto. A gente chama isso de reação granulomatosa a corpo estranho. Então na colocação da prótese pode ter essa reação. Existem corpos estranhos mais inertes, existem outros que causam uma reação inflamatória maior. A prótese, principalmente essas próteses texturizadas, elas são mais inertes. O que, que isso quer dizer? Que você coloca, ela vai fazer esse corpo estranho, ela vai fazer essa cápsula em volta desse corpo estranho e muitas vezes ela não dá uma reação muito grande, ela fica lá e a gente não tem complicações disso. Mas alguns pacientes, essa cápsula que envolve, ela pode pode contrair, ela pode dar uma reação inflamatória maior e ficar uma cápsula endurecida. Ou seja, se você tem uma prótese molinha, uma prótese uma textura adequada e essa cápsula começa a contrair esse implante, você vai ter uma prótese dura, ela pode deformar, mudar o formato da prótese a depender do grau dessa contratura e em alguns graus ela pode ter até dor então, essa reação que o organismo vai ter pela colocação desse corpo estranho, não tem como eu falar para você que você não vai desenvolver essa contratura. A gente sabe que algumas coisas favorecem para essa contratura. Quais são elas? Infecção subclínica, uma bactériazinha ali no local, um hematoma, um sangramento, algumas coisas, o tipo de, de implante, a textura do implante, o local de colocação. Muitas vezes abaixo do músculo, ela pode até dar, mas ela fica mais camuflada. Então são algumas coisas que, que podem favorecer isso, mas se o paciente vai ter ou não, eu não posso já afirmar de cara. Então, deixando bem claro aqui, o paciente vem no consultório e fala para mim, doutor, minha prótese vai durar a vida toda, eu nunca vou precisar trocar? A resposta é, não é verdade. Eu não sei como o seu organismo vai reagir à colocação desse implante. Então, o que eu digo para você é o seguinte, eu não vou precisar trocar necessariamente daqui 10 anos, como a gente falava anteriormente. Pode ser que eu troque até antes. Quais são os motivos de, de substituição, de troca da prótese? Primeiro, a demanda do paciente. Então, você chega pra mim, ah, eu achei que meu peito ficou pequeno, tá já caiu um pouquinho depois que eu amamentei, então a primeira demanda é estética mesmo, o paciente quer mudar o tamanho, quer mudar o, o, esse volume, o formato, quer levantar um pouquinho porque a mama já caiu depois da amamentação, então a primeira demanda sem dúvida é estética. A segunda demanda são dessas complicações que eu falei para você, uma contratura, o um endurecimento da mama e, e nesse sentido eu não posso afirmar que você não vai ter, você pode ter isso até antes dos 10 anos, como pode ter também com 20, com 30 e outra coisa que pode acontecer é a ruptura do implante, que é muito raro, mas pode acontecer, para vocês terem ideia, essas garantias que, que, que as indústrias dão, que, a, que o, quem comercializa esse material dá, é com relação à prótese. Mas se você precisar trocar, e o custo do cirurgião que vai trocar essa prótese? Os honorários do cirurgião e o custo da internação? Você vai ter que internar de novo, vai ter que fazer uma nova anestesia, o custo do, da anestesia então esse pacote todo ele não está coberto pelo fabricante. Então ele garante que o produto dele é para a vida inteira. Se der algum problema ele vai substituir, ok? Mas e a cirurgia que vai fazer? Então tem esses custos inerentes, tá bom? Então já sabe a partir de hoje minha prótese é para a vida inteira? Pode ser. Você vai fazer exames de rotina, ecografia, ressonância. Se tiver alguma alteração talvez tenha que substituir, mas não necessariamente existe uma data definida para trocar o seu implante, tá bom? Espero ter sido claro aí com as minhas explicações e qualquer dúvida entre em contato conosco, muito obrigado!